Nesse vídeo a gente começa a falar de força de arraste, que é uma força razoavelmente complicada de se estudar. Então eu vou dividir esse vídeo em duas partes. Num deles eu vou falar, numa das partes eu vou falar dos aspectos qualitativos da força de arraste, e no outro eu vou falar em aspectos mais quantitativos. Tá? Vamos lembrar, a força que a gente estudou no vídeo anterior era a força de atrito, que tende a impedir o movimento do, de um corpo com relação à superfície sobre a qual ele se apoia, né? através como? Através de... Através do quê? De, da formação de forças moleculares fracas entre as duas superfícies em contato. Tá? A força de arraste ela também tende a impedir o movimento de um corpo, só que agora ela vai impedir o movimento do corpo quando ele se mover através de um fluido. O que é um fluido? Né? Pode ser um líquido ou um gás. Qualquer coisa onde você não tenha as moléculas que estão formando é, esse objeto ligadas fortemente entre si, a gente vai chamar de fluido. Tá? Então, a água é um fluido, por quê? Porque você tem as moléculas de água ali, uma fracamente ligada com a outra. Então, ele é, é, o fluido é facilmente deformável por um objeto qualquer, tá? É, e esse, agora, esse movimento, né, é o movimento do corpo relativo ao fluido no qual ele se encontra, tá? Se esse fluido for ar, a gente vai falar em resistência do ar, tá? Que é o, o fluido, né, que a gente, que a gente estuda é, com bastante detalhe, por quê, né? Porque é a gente está imerso essencialmente, no, em geral, em ar. Tá? É, como eu falei, é, uma, é um fenômeno razoavelmente complexo, tá certo? aliás, bastante complexo de ser estudado. Você precisa fazer ou computação numérica pesadíssima, ou então você precisa fazer só uh, estudos experimentais para estudar a força de arraste Tá? Se você quiser fazer um estudo teórico, você vai precisar fazer aproximações e mesmo nos estudos uh, experimentais, né, você vai ter que também fazer algumas aproximações para tratar esse problema uh, teoricamente, analiticamente, tá? mas não é impossível de ser entendido, ao menos qualitativamente. É... Em geral, a gente modela a força de arraste como sendo proporcional a alguma potência da velocidade que o objeto tem relativa ao fluido no qual ele está imerso. Tá? Então vai ser uma força proporcional à velocidade, potência 1, ou a velocidade ao quadrado, potência 2, que são, que são aproximações, né? são modelos para a força de arraste que são... Mais tranquilos de serem tratados. Tá? E qual que é a origem microscópica da força de arraste? Se na força de atrito a gente tinha a formação de ligações moleculares entre a superfície do objeto que estava em contato com a superfície sobre a qual ele, ele repousava, no caso da força de arraste, a origem vai ser as colisões das moléculas do fluido com o corpo que se move através dele. Você pode estar pensando, ah, mas meu fluido pode estar parado. Então, vai ser a colisão das moléculas do, do, do fluido devido ao movimento desse corpo. O caso mais uh, comum que a gente pensa né, é quando o fluido está em movimento em relação ao corpo. É o caso, por exemplo, do vento. O que, que é vento? É simplesmente ar em movimento. Tá? É, num dos... Uh, dos pós doutorados que eu fiz no exterior, eu morei numa cidade chamada Trieste, no norte da Itália, e essa cidade tem um vento que chega, pode chegar em casos mais extremos a 120 km por hora. Tá? É um vento muito forte. É, normalmente ele vai soprar entre 60 e 90 km por hora, bastante forte o, o vento. Imagina você tá num carro a 90 km por hora e botar a mão para fora, tá? É basicamente isso que a, a força do ar agindo sobre a sua mão é o que você vai sentir se um vento de, de, de 60, 70, 80, 90 km por hora soprar contra a sua mão, tá? É, e isso aqui é uma foto desse é uma foto tirada na época em que esse vento sopra, que é que é uma época mais próxima do inverno né? o nome desse vento é Bora e aí você vê aqui né, crianças é, brincando aqui com o vento, eu mesmo fiz isso quando eu estava lá, é divertidíssimo apesar de um pouco assustador às vezes né? você consegue basicamente jogar o peso do seu corpo e deixar que o vento te sustente tá? então você para você andar contra, contra o vento você tem que fazer um esforço bem razoável. Tá? É, vamos estudar então a força de arraste é, qualitativamente de uma maneira mais detalhada. Imagina que eu tenho um objeto qualquer aqui, né, que é, pode ser isso aqui a ponta de uma bala ou a ponta de um submarino, por exemplo, se movendo através de um fluido, que pode ser a água ou ar, né, e com uma velocidade relativa a V, representada por esse vetor aqui. Eu sempre posso me colocar no referencial do objeto que está em movimento. Se eu me coloco no referencial do objeto que está em movimento, a interpretação física que eu dou para o problema é: meu objeto está parado e é todo o resto que se move com ele, com relação a ele, com velocidade oposta a ele. Então eu vou, eu vou supor que meu objeto está parado, né, e que para a gente compreender um pouco mais intuitivamente essa coisa, vou supor que meu objeto está parado e que é todo o resto do fluido que está se movendo em relação a ele. Basicamente, o que está acontecendo? Você tem um monte de moléculas de fluido incidindo sobre o corpo que, tá se, que, que estaria se movendo dentro dele, okay? e essas colisões vão causar, é, ao longo do tempo, né, uma força que você não conhece os detalhes, mas você pode definir uma força média, a média da força total agindo sobre o seu corpo, né? é, devido às colisões dessa, das moléculas do fluido que estão colidindo com ele aqui, que são essas moléculas que vão estar mais próximas do meu, do meu objeto, tá? e isso vai te dar a força de arraste. A força de arraste vai depender, essencialmente, da forma do objeto e da... vai depender da forma do objeto, da área que ele tem exposta ao fluido e da densidade do fluido. Então, se o fluido for mais denso, você vai ter mais moléculas colidindo e a força de arraste vai ser maior. Se o fluido for menos denso, que é o que a gente tem aqui na, na, na figura que eu estou mostrando, você vai ter menos moléculas colidindo em um dado instante de tempo do que se o fluido fosse mais denso. Tá? Então, como o fluido é menos denso, você vai ter menos força de arraste agindo sobre esse, sobre esse objeto. É por isso que os aviões voam bastante alto na atmosfera. Por quê? Porque, basicamente, a... A, a, a alguns, algumas centenas ou milhares de, de, de quilômetros, acima, um milhar de quilômetros acima da, da, da superfície da Terra, agora eu não lembro qual é a altura de cruzeiro de um, de um objeto, né, de um avião, mas muito acima da superfície terrestre, a atmosfera vai ser mais varieta, né Para para pensar que toda vez que tiver um jogo da seleção. Uh, no Peru, em Quito, por exemplo, Quito está a 3 mil metros acima do, do nível do mar, se eu não me engano. Né? A seleção brasileira tem que fazer uma pausa para se adaptar ao, ao ar mais rarefeito que tem lá. Tá? Então, quando um, quando um avião estiver uh, na altura de cruzeiro, ele chegou numa altura que é boa bastante para diminuir significativamente e, e, e significativamente, mesmo a força de arraste, mas ainda o ar ainda o é denso o bastante para que ele possa sustentar o avião. A força de arraste também vai depender, como eu já falei, da área transversal do objeto exposto ao fluido. Né? Imagina que eu estivesse olhando isso aqui de frente. Né? Eu veria, na verdade, uma, um círculo. Tá? se eu olhasse o, o, o meu objeto de frente, né? eu veria um, um círculo ali. Então, eu posso traçar uma superfície, uma superfície aqui, que é essa linha pontilhada, tá? e se esse objeto tem muita área transversal exposta, muitas moléculas vão acabar colidindo com esse, com esse objeto. Se ele for um objeto menor, por exemplo, como esse daqui, a área transversal desse objeto vai ser, bastante menor do que a área transversal do objeto maior. Então, você vai ter menos moléculas colidindo com o meu fluido por unidade de tempo aqui. Tá? É, então, se você olhar, o que, que, que, que essas crianças aqui estão fazendo? Né? Basicamente, algumas são mais espertas do que outras nessa, nessa foto. Né? As crianças que eu acho mais espertas aqui são essas duas apontadas com essas setas aqui. Essa criança aqui está, essencialmente, tentando, tentando fazer com que ela possa jogar o corpo para frente, mas que o vento uh, consiga uh, sustentá-la. Para isso, o que, que ela faz? Ela abre bastante os braços, ou seja, ela aumenta a área transversal dela exposta ao vento. Tá? É coisa que ela faz de maneira um pouco mais inteligente do que essa criança aqui, porque essa criança aqui ela está deixando o braço para trás. Essencialmente, ela está diminuindo a área transversal dela uh, exposta ao vento. Por outro lado, se você quiser andar fazendo menos esforço, o que, que você vai ter que fazer? Você vai ter que diminuir a sua área transversal. Né? Então, essa criança aqui, de casaco vermelho aqui atrás... Faz isso de uma maneira mais esperta do que o coleguinha de casaco vermelho na frente. Por quê? Ele encolhe o corpo e traz os braços para junto do corpo. Com isso, ele diminui a área transversal dele exposta. Tá certo? E ele consegue menos resistência do ar do que o coleguinha aqui, que apesar de ter diminuído a área transversal encolhendo o corpo, aumentou abrindo os braços. Tá? sobre aspectos qualitativos da força, da força de arraste é isso no próximo vídeo a gente vai ver aspectos um pouco mais quantitativos da força de arraste